Boa noite aos senhores vereadores, aos nossos servidores João, a Siene, a Neia. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão. Sobre a proteção do nosso bom Deus, eu declaro aberta a 42 ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Barra de Jacaré. E passo a palavra e peço ao vereador Edmar dos Santos, na ausência do primeiro secretário vereador Alexandre Augusto Nascimento. Que as leituras seja feita por ele. Vereador, obrigado por ter aceitado o meu convite. Boa noite a todos. Eu vou estar fazendo agora a leitura da ata número 41 da 41ª Sessão da Câmara Municipal em regime ordinário correspondente ao quarto período do primeiro biênio da mesa diretora da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, instalada na Rua Rui Barbosa, número 98, centro, às 19h30, no dia 19 de 11 de 2018, sob a presidência do vereador Jorge João Pereira Filho, com a presença dos vereadores israel Dutra, Edivaldo Nascimento, Edmar dos Santos, Wagner de Freitas Aguiar, Alexandre Augusto Nascimento, Edalberto Alexandre Goulart e Léo Zanatta, estando tantos presentes também os servidores do Legislativo, Edneia Maria Camilotti, Luciano Regina da Silva e João Penteado da Cruz. Antecedendo a abertura da sessão, foi proferida uma oração em ação de graças após o senhor Presidente fez a acolhida a todos os presentes, desejando boa noite aos vereadores, servidores, visitantes e as que acompanham a sessão transmitida pelo canal da Câmara Municipal na internet, declarando em seguida aberta mais uma sessão ordinária. Passando a sessão ao seu expediente normal, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, vereador Alexandre Augusto Nascimento, que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que não tendo havido impugnação, a mesma foi considerada aprovada. O senhor presidente, dando sequência aos trabalhos, fez a leitura do projeto de lei 04-2018, de autoria do Executivo, súmula, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências que na sequência foi encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Assistência, Saúde, eh, Educação, Saúde e Assistência Social, para sua devida análise e parecer. Leitura do projeto de resolução nº 02-2018, de Autoria do Legislativo. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, que na sequência foi encaminhado para as Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, para sua devida análise e emissão de parecer. Leitura do projeto de resolução nº 03 de 2018, de autoria do Legislativo. súmula, altera, revoga e inclui dispositivos ao regimento interno da Câmara Municipal de Barro Jacaré, Estado do Paraná, referentes ao processo de prestação de contas que na sequência foi encaminhado para as comissões da Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, para sua devida análise e emissão de parecer. Leitura do Ofício Circular número 03037-2018, Autoria, Gilberto Freiza Guiar, Diretor do Colégio Estadual Maria Francisca de Souza, Leitura do Pedido de Providência, de Autoria do Vereador Jorge João Pereira Filho, Na sequência, o Senhor Presidente, atendeu a pedido do senhor Josenor de Souza e concedeu a palavra para a apresentação do problema com energia elétrica em seu local de trabalho, a fábrica de Palitos. Nesse momento, o senhor Josenor apresentou a situação que se encontra a empresa solicitando auxílio dos vereadores na resolução do problema. Na sequência, o senhor presidente passou a palavra aos vereadores para a discussão da situação apresentada pelo senhor Josenor. Os vereadores do Nascimento, Isael Dutra, Alexandre Augusto Nascimento, Léo Zanato, Edalberto Alexandre Goulart e Edmar dos Santos apresentaram suas considerações sobre o problema. Para não estender muita discussão e a sessão, o presidente solicitou aos vereadores que após a sessão permanecessem para estudos de uma forma de ajudar o senhor Josenor. Dando sequência à sessão, passando para a hora do dia. O senhor presidente, atendendo ao pedido do vereador Alexandre Augusto Nascimento, para a apresentação das imagens referente ao requerimento 05 de 2018, apresentado na sessão do dia 5 de 11 de 2018, durante a apresentação das imagens, o vereador Alexandre Augusto Nascimento fez comentário justificando a necessidade do requerimento. Após imagens, dando continuidade aos trabalhos, foi apresentado o trailer do filme Invictus, pela proximidade de no dia 20 de novembro, em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Dando continuidade à Câmara Municipal, através do vereador Alexandre Augusto Nascimento, fez uma homenagem à professora Santina Cândido Nascimento, pelo trabalho de conscientização que tem realizado no Colégio Maria Francisca de Souza. O senhor presidente solicitou à professora que tomasse lugar à mesa e concedeu espaço para o uso da palavra após os vereadores Edmar de Santos, Léo Zanato, Edalberto Alexandre Goulart, Israel Dutra, Edivaldo Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar, cumprimentaram a professora e parabenizaram-na pelo trabalho desenvolvido. Em seguida, o senhor presidente fez leitura do certificado de honra ao mérito, cuja entrega foi feita pelo vereador, autor da homenagem, Alexander Augusto Nascimento. O senhor presidente, neste momento, justificou a ausência do vereador Elisberto Garcia Antunes. Esgotada a hora do dia e não havendo mais nada a constar, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores, dos servidores do Legislativo, dos visitantes e todos que acompanham a transmissão da sessão ao vivo pelo canal da Câmara Municipal, desejando boa noite e às 20 horas e 41 minutos, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos. O vídeo da sessão encontra-se na íntegra no canal da Câmara Municipal no YouTube e no site da Câmara Municipal de Barro de Jacaré. Para constar, subscrevo a presente ata que, após lida e submetida a apreciação do plenário, ser considerada aprovada, será assinada pelo presidente e primeiro secretário desta Câmara Municipal. Obrigado, vereador de A ata está em sua discussão e aprovação. Não recebendo nenhum manifesto, declaro a ata aprovada. Quero justificar a ausência do vereador Alexandre Augusto Nascimento. Ele me ligou a parte da tarde. Hoje é a apresentação do TCC dele na faculdade. Ele não poderia estar presente à sessão. Tendo então, nosso expediente normal, temos um projeto de lei de número 35 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 659 de 2018, que institui no âmbito da administração pública municipal o auxílio e alimentação para os servidores ativos. Artigo 1º. Fica acrescido a lei de número 659 de 2018, o artigo 8º, com a seguinte redação. Artigo 8º. É facultado ao chefe do Poder Executivo majorar em até quatro vezes o valor do auxílio alimentação no mês de dezembro, se houver disponibilidade orçamentária e financeira. Parágrafo único. O benefício alimentício de que trata o artigo oitavo, em hipótese alguma, gera direito adquirido ou obrigatoriedade à administração municipal. Artigo segundo. Esta lei entra em vigor a partir da publicação revogada às disposições em contrário. Paço Municipal José Galdino Pereira, 14 de novembro de 2018, Adalberto Freire Aguiar, Prefeito Municipal. Justificativa. Submetemos para a deliberação deste Poder Legislativo, o projeto de lei que tem por intuito alterar a Lei nº 659 de 2018, que trata do auxílio de alimentação para os servidores ativos, em razão do período natalino que antecede as comemorações de final de ano, o comércio local e regional de segmento alimentício, Recebe gradativo, gradativo aumento de demanda, adicionando procura por consumo e, consequentemente, majorando os custos de produtos. Aliado ao fenômeno, as razões de adição busca suprir subjet, subjetivamente eventuais defasagens no poder monetário do auxílio na respectiva época, além dos mais o Poder Executivo vem desempenhando um trabalho para gerar economia e viabilizar os recursos para tais pagamentos. Assim sendo, solicitamos o apoio dos nobres edes para votarem favoravelmente esta propositura, a qual é apresentada pela sua relevância. Barra de Jacaré 14 de novembro de 2018, Adalberto Feires Aguiar, Prefeito Municipal. Então, o projeto de lei recebeu o parecer favorável do jurídico do Legislativo, também do Jurídico do Executivo. E o projeto de lei vai para a Comissão de Justiça, Redação e Finança e Orçamento. Edital de número 001-2018. Convocação para a sessão ordinária. Eleição da mesa diretora para o segundo... Bienio da 13ª Legislatura 2017-2020. A Câmara Municipal de Barra do Jacaré, sediada na Rua Rui Barbosa 98, centro, nesta cidade de Barra do Jacaré, Paraná, por intermédio da sua presidência, Bienio 2017-2018, na forma da lei orgânica municipal e dos artigos 7º, 8º, 9º e 14º 14, do Regimento Interno da Câmara Municipal, torna pública a convocação dos senhores edes abaixo listados para a sessão plenária ordinária a ser realizar às 19 horas do dia 10 de dezembro de 2018 na sua sede para a eleição da sua mesa diretora para o segundo bienio da 13ª legislatura 2017-2020. Do objeto da convocação 1.1, o presente edital visa a convocação de todos os parlamentares da Câmara Municipal para a eleição da mesa diretora desta câmara municipal para o mandato do segundo biênio 2019-2020 da legislatura 2017-2020 1.2 ficam convocados os seguintes vereadores senhor alexandre augusto do nascimento senhor Edalberto alexandre goulart senhor Edmar dos santos senhor edivaldo nascimento senhor Lisberto garcia antunes senhor Isael dutra senhor léo zanata senhor jorge pereira filho senhor wagner de feitas aguiar da inscrição das chapas, 2.1, as chapas a serem apresentadas, cujos modelos estarão disponíveis na Secretaria no site da Câmara Municipal, deverão compreender a apresentação de candidatura para os seguintes cargos, presidente, vice-presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário, 2.1.1, somente serão aceitas chapas que apresentem candidatura para todos os cargos descritos neste artigo, não se permitindo chapa parcial. 2.1.2. Os vereadores interessados em concorrer aos cargos deverão apresentar suas chapas na Secretaria da Câmara Municipal até as 17 horas do dia 3 de dezembro de 2018. 2.2. A solicitação de inscrição de chapa descrita no item anterior deverá ser clara e inequívoca quanto ao nome do vereador concorrente e ao cargo ao qual deseja concorrer. 2.3. O prazo para impugnição da presente edital devidamente fundamentada será de 72 horas após sua publicação 2.4 encerrado o prazo descrito de no item 2.1.2 fica vedada a inscrição de outras chapas ou alterações na composição de chapas já inscritas. 2.5 o prazo para impugnação das chapas até será de 72 horas após o prazo máximo de apresentação das mesmas Terceiro, da aplicação subsidiária do regimento interno, 3.1. Aplica-se subsidiariamente o regimento interno no que couber. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Sala das sessões Antônio de Santo Neto, da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, Paraná, em 21 de novembro de 2018. Jorge Pereira Filho, presidente, bienio 2017-2020. Então, né, fica aí disponível aos vereadores. Aqui, aqui se encontra. No edital se encontra aqui um modelo, modelo para chapas e também uma declaração que é feita individual aqui a todos os vereadores. Né? Então fica aqui à disposição de todos os vereadores, fica na mesa do presidente, aí tem até dia 3 para apresentar suas chapas. A Governador do Estado do Paraná, Maria Aparecida Borghetti, sentir-se honrada com a sua presença e de seus familiares, na solenidade de transmissão do cargo de Governador do Estado do Paraná, ao Excelentíssimo Senhor Carlos Massa Ratinho Jr., e investidura do cargo de Vice-Governador do Estado do Paraná, ao Excelentíssimo Senhor Darcy Piana, a ser realizado às 9 horas e 30 minutos do dia 1 de janeiro de 2019, no Palácio Iguaçu. Fica aí aos vereadores, né? quem quiser fazer o presente. Ofício número 295-2018, Barra de Jacaré, 23 de novembro. Referente ao ofício 56-2018, ilustríssimo senhor Jorge Pereira Filho, presidente da Câmara Municipal. Em respostas ao requerimento número 04 de autoria de Alexandre Augusto Nascimento, informo que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em breve estará funcionando em novo endereço, com mais acessibilidade à população que a construção de rampas de acesso, bem como a construção de uma cobertura para o pátio da Prefeitura, já estão no plano do chefe do Poder Executivo, que re realizará o mais breve possível. Sendo só para o momento, desde já, renovamos nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Adalberto Freire Zagar, Prefeito Municipal. A Escola Municipal Pio 12 convida para a solenidade de formatura dos alunos de quinto ano e do pré-3, conforme o cronograma abaixo. Formatura ProERD. Data 10 de dezembro de 2018, segunda-feira, local centro cultural, horário e turmas. 9 horas, quinto ano, 14 horas do pré-3. Formatura e colação pré-3, data 12 de dezembro de 2018, quarta-feira, local Centro Cultural, horário 18 horas e 40 minutos. Formatura e colação quinto ano, data dia 13 de dezembro de 2018, quinta-feira, Centro Cultural, às 18 horas e 40 minutos. Desde já, contamos com sua presença, Luciana Guiar Cruz Dutra, dire diretora. Passando a nossa sessão para a ordem do dia, temos o projeto de lei de número 34 de autoria do Poder Executivo. Que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial de outras providências. Artigo 1 o Fica o executivo municipal autorizado a abrir no corrente de exercício financeiro um crédito adicional especial no valor de R$ 6.461,47, com a seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Assistência Social. Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Esse, esse projeto, né, ele teve uma autoração aqui, né? Acho que, do conhecimento de todos os vereadores, que é de R$ 111,47. Um projeto de lei, ele recebeu o um parecer favorável. Então, ele mudou de R$ 6.000. Era 6.350 e passou para R$ 6.461,47. As comissões Justiça, Redação, Finança, Orçamento, Educação, Saúde e Social, o exarário seus pareceres favoravelmente ao projeto de lei. Ele está apto aí à sua primeira discussão, vereador Edalberto. Boa noite aos vereadores, boa noite aos servidores, aos ouvintes que nos acompanham. Quanto ao projeto é um projeto que já foi passado por aqui, já foi aprovado, um projeto que vem para compra de um veículo para assistência social. Esperava um repasse onde não foi passado e agora estamos aqui abrindo crédito para finalizar essa compra. Se é mais. Palavra vereador Isberto. Boa noite. Isberto. Vereador Léo Zanata. Boa noite a todos. Sobre o projeto sem discussão. Vereador Zé Alduta. É, boa noite a todos, os vereadores, servidores, pessoal de casa aí que está nos assistindo. Quanto ao projeto também sem discussão. palavra Vereador de Volta Nascimento. Sem discussão. Vereador de Mar. Boa noite a todos, nossos funcionários, aos nossos servidores, aos nossos vereadores, presidente. Quanto ao projeto sem discussão. Vereador Wagner. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores, aos nossos servidores, Edneia, João, a Ciene, a todos os internautas que nos acompanham nas suas residências, quanto ao projeto sem discussão. Projeto de lei 34 2018 vai para a sua primeira votação, vereador Leozanata. Aprovado. Elisberto. Aprovado. Edalberto. Aprovado. O vereador Isael. Aprovado. Edivaldo. Aprovado. Edmar. Aprovado. O vereador Vaga. Aprovado. Projeto de lei 34 recebeu recebeu aprovação por unanimidade de votos dos vereadores ao plenário declaro o projeto aprovado em sua primeira votação. Projeto de resolução 03-2018 da Câmara Municipal. Altera Revoga e inclui dispositivos ao regimento interno da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, referentes ao processo de prestação de contas. Artigo 1º. A resolução no 01 de 91, regimento interno da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, passa a vigorar com as seguintes alterações. Esse projeto, né, ele se encontra na mesa de todos os vereadores. Ele foi para a Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Obrigado às comissões por usar as suas favoráveis. Ele vai para a sua primeira discussão, vereador Edalberto. Sem discussão. Vereador Elisberto. Sem discussão. Vereador Elzanata. Sem discussão. Vereador Isael Dutra. Sem discussão. Vereador Divaldo. Sem discussão. Vereador Mar. Sem, Sem discussão. Vereador Wagner. Sem discussão. Projeto de resolução 03 da Câmara do de 2018 vai para a sua primeira votação, vereador Elzanata. Aprovado. Vereador Elisberto. Aprovado. Vereador Alberto? Aprovado. Vereador Wagner? Aprovado. Vereador Dimar? Aprovado. Vereador Divaldo? Aprovado. Vereador Zé Duta? Aprovado. Então, o projeto de resolução 03 da Câmara Municipal foi aprovado por unânime de votos dos vereadores presentes ao plenário. Projeto de resolução 02-2018, que dispõe sobre abertura de decreto adicional suplementar no orçamento da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, no um valor de R$ reais. Artigo 1º da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, de conformidade com o dispositivo do artigo 6º e 15 da Lei Municipal nº 654 de 2017, Lei Orçamentária Municipal de Exercício Financeiro de 2018, fica autorizado a abrir na corrente de exercício financeiro um crédito orçamental suplementar no valor de R$ reais para reforço da seguinte dotação, Legislativo Municipal de Barra do Jacaré, valor de R$ reais. Projeto de resolução vai para receber o parecer favorável da Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento e vai para a sua primeira discussão, vereador Edalberto. Sem discussão. Vereador Elisberto. Sem discussão. Vereador Léo Zanata. Sem discussão. Vereador Wagner. Sem discussão. Vereador Edmar. Sem discussão. Vereador Divaldo. Sem discussão. Vereador Isaio Sem discussão. Projeto de resolução vai para a sua primeira votação, vereador Edalberto. Aprovado. Vereador Desberto. Aprovado. Leo Zanatta. Aprovado. Wagner. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Edvaldo. Aprovado. Vereador Isael Duta. Aprovado. O projeto de resolução 02-2018, de autoria da Câmara Municipal, foi aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes ao plenário. Em sua primeira votação. É, mas não se encontra mais nenhuma matéria para a nossa hora do dia eu posso estar até falando é, é, dentro do da nossa sessão é sobre a coroa do nosso amigo falecido o vereador Amaral é, como é de conhecimento de todos né? a Câmara forneceu nós damos uma coroa para ele aqui no sepultamento dele, e a Câmara não, não tem. a lei não permite a Câmara fazer o pagamento dessa coroa. Então, conforme é, vem de costume dos outros que aqui passaram, colegas nossos, funcionários, os vereadores, e a gente sempre tem o costume de é, fornecer uma coroa para o, o velório. Então, né, valor, o valor da coroa foi R$ reais aí eu deixo aos vereadores né, é, para depois a gente conversar aí para estar é, pagando, deixar o conhecimento de todos. Deixa a palavra aberta a algum vereador. Pode ser descontado já no pagamento? Eu Poderia, vereador, mas foi feito o pagamento e a gente não lembrou de, de, ah. de, de ser descontado. E só vem quando vai tocar cada um aí, né? Uhum. Então, sem mais nada, eu agradeço a presença de todos os vereadores, os nossos servidores. Ah, antes de, de encerrar a sessão, estou lembrando aqui, é, sobre a restituição de valores aqui da nossa Câmara Municipal, é, eu queria dizer aqui em plenário e deixar aqui da aprovação de todos que a gente quer. A gente esteve teve conversando aqui a mesa, os funcionários, e a gente está querendo fazer um requerimento Colocar um requerimento aqui na Câmara, assinado aqui, claro, por todos os vereadores, e pedir ao prefeito municipal, que é de. que cabe a ele né, sobre a restituição dos valores aqui. Acredito que vai passar, ultrapassar 200 mil reais, é, que, foi, que fosse feito um requerimento pedindo ao poder executivo para a instalação de câmaras, de câmaras de segurança aqui na nossa cidade. A gente já conversou sobre isso, o Edvaldo tem um requerimento, né, Edivaldo? Sobre esse assunto. O valor dá, acredito que dê, sobra. E que possível que venha aí, né? Pedindo também é, é, ao Poder Executivo que venha ao término das lâmpadas de LED aí sobre a rua de nossa cidade. Então, eu vou deixar aí, se todos os vereadores concordam em fazer esse requerimento. É claro que eu volto a falar, né? A dizer que cabe ao chefe do Poder Executivo a destinação aonde vão esses valores. Cabe a ele fazer é de, de autoria dele. Ser gasta onde ele quer que gaste. Mas a gente, ouvindo a população, conversando com muitas pessoas, é, eles pedem, a gente fala e eles pedem que fosse mesmo instalada a câmara de segurança aí na nossa cidade. Então é um, é um valor bom, né, um valor alto, aí, 200 mil reais, dá para fazer, até o termo das lâmpadas, acredito, de lâmpada LED. Então eu queria aí que todos os vereadores se concordam ou não da gente estar fazendo esse requerimento e pedindo ao chefe do Poder Executivo, a gente está protocolando, passando aqui semana que vem o requerimento na próxima sessão e está protocolando na semana que vem. O vereador Divaldo concorda? O vereador Israel? Vereador de Marja? Vereador Vaga? Leo Zanata? Elisberto? Sim. Então, então, durante a semana vai ser feito o um requerimento aí em nome de, dos nove vereadores, pedindo ao prefeito municipal né, que venha atender esse nosso pedido aí e também da população né, que tanto necessita aí de segurança na nossa cidade. É, eu agradeço a presença de todos os vereadores, os nossos servidores, uma boa noite a todos, a todos que nos acompanharam em vossas residências. Eu declaro a sessão encerrada.